Eu recebo bastante pedidos de vocês com relação ainda à letra R, né? Que por mais que a gente já tenha feito um vídeo sobre os três tipos do R em francês, é, muitas pessoas ainda têm um certo problema de fazer esse som. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer para conseguir desenvolver o músculo e fazer realmente o som da letra R em francês. Então aqui a gente vai estar tá trabalhando para fazer o som do R grasseyer ou o som do R da norma mesmo, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, você ainda tem que assistir o vídeo de quais são os três tipos de R em francês que vai estar no cartão aqui em cima. Vou voltar com a minha língua de massinha, então. E vamos ver quais são as partes envolvidas dentro da boca para fazer o som do R em francês. Essa gotinha que a gente tem aqui atrás da boca, ela se chama úvula, tá? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai subir com a parte de trás da língua e vai encostar levemente aqui nessa parte que é molinha, e essa parte aqui é que vai vibrar. Quando a gente vai fazer o som da letra R. Então, eu conversei com uma fonoaudióloga francesa para trazer alguns exercícios, tá, para pessoas que têm a dificuldade de fazer o som da letra R em francês. Então, a gente vai do mais simples, do mais fácil para as pessoas que não conseguem fazer de jeito nenhum o som do R e a gente vai evoluindo. Eu recomendo que você faça todos eles, e aí você vai perceber onde é que você começa a travar. Na maioria das vezes, no começo é fácil, e aí você vai evoluindo os exercícios, e vai chegar um que você vai falar, ah, esse daqui pra mim já começa a ficar mais difícil. E aí você já sabe onde que você vai estar tá errando mais. Primeiro exercício vai ser fazer gargarejos sim, sabe quando você vai lá escovar seus dentes e você quer dar aquela caprichada aí você coloca lá aquele enxaguante bucal ou água com pasta de dente mesmo uma coisa assim, e aí você põe a água vira lá a cabeça pra cima e faz o ar passar ali, que aí faz tudo se mexer lá dentro, faz É isso aí, é assim que a gente faz um gargarejo E é muito semelhante ao movimento que a gente faz Quando faz o som da letra R em francês Você sente que é essa parte aqui Que vibra quando você faz o gargarejo Que é a mesma parte da boca Que vai se mexer quando a gente pronuncia a letra R Aí depois de já ter feito o gargarejo Você vai fazer isso se mexer essa parte da boca é se mexer sem água, sem nada, tá? Então a gente pode pensar que a gente tá imitando um cachorro com raiva Sabe quando você vai lá mexer na comida do cachorro, que o cachorro está comendo E aí o cachorro, o que, que ele faz? Ele dá pra você ir... Não todos, mas a maioria vai fazer isso Então você tem que tentar imitar porque é um som meio animal assim E aí você faz o... Chegar a coçar aqui um pouco <risos> o céu da boca Lembrando, gente, que quando a gente faz esses exercícios O som vai parecer mais forçadão mesmo tá ele vai aparecer é, com mais evidência do que quando as pessoas estão falando isso é normal quando a gente está aprendendo um som ele vai acabar se destacando um pouco mais porque a gente ainda está controlando a intensidade das coisas então ainda não se preocupe ai ah, agora está muito forte não é assim que eles falam não é tão forçado se preocupe em conseguir fazer e aí depois você vai medindo qual que é a intensidade que você vai dar nas palavras tá e aí depois que você já sabe como mexer essa parte aqui de trás da boca aí você vai começar a tentar a treinar com algumas palavras tá palavras com vogais começando por r Raquet. robinet, rido rato próximo exercício é a gente trazer o r para o meio da palavra tá então por exemplo carrote parola Casserole. Próxima etapa é trabalhar com R no final da palavra Quando a gente só tem o som do R final sem uma vogal que vem depois, tá? Mer Avenir soltir E aí depois até pra treinar com R começando e terminando Como por exemplo Revoir revenir. E aí quando isso acontece, o R do começo sempre acaba ficando um pouquinho mais forte que o R no final. O R no final ele acaba sendo um pouquinho mais fraquinho mesmo. E finalmente nós vamos para aquelas que dão um pouquinho mais de trabalho, que são as palavras que vão ter o R e tem uma consoante antes do R, tá? Então a gente vai começar para fazer esses exercícios a trabalhar com palavras com C e G. Por que C e G? Vamos voltar ali para nossa boca de massinha e vamos perceber, ó, C, ele é feito aqui, C, C, casa, cachorro. Opa, ele é feito aqui atrás também. E o G, G garagem, guarda, também é feito aqui atrás. Então, é mais fácil, porque a gente já vai estar tá fazendo um som atrás da boca da gente passar para a letra R porque é feito ali no mesmo espaço tá? CREATIF, CREATIF, Gros, Gros, Crâne, Crâne, Gra Ok, ali a gente sente que o céu da boca lá atrás já tá até formigando. E agora ele já tá bem aquecido, já tá trabalhando bem, pra gente poder fazer as palavras mais difíceis, que são aquelas que tem uma consoante antes do R, e que essa consoante não é nem formada lá atrás, ela é formada aqui na parte da frente. Então a gente tem que ir rapidinho de um som seco de consoante da parte da frente da boca pro som do R lá atrás. Então essa jogadinha de passar da frente pra... Passar para trás normalmente pega muita gente, tá? Então isso aí é uma coisa que você realmente precisa treinar os seus músculos ali da boca para passar o som da frente para trás bem rapidinho. Brasil, Brasil. Vrai, c'est vrai. Travai, travai. Triste, triste. Bras. um bras. Então, gente, esses são os exercícios oficiais que a fonoaudióloga passou pra mim, pra eu passar pra vocês que têm a dificuldade de fazer o som da letra R. Gente, eu tenho uma dica pra passar pra vocês, pra falar o R em francês, vocês não vão dar risada aí Acontece que não é pra falar pra Fer, porque ela não gosta muito que ela fale que tá errado Acontece que esse trem é muito difícil de falar, quando tá com outra consoante, tem T junto, a gente não consegue falar Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e coloco um E, um E que não existe, assim, eu vou lá e coloco o um E no meio e começo a falar mais rápido Tipo, muito em francês, tem T e tem o R, aí eu vou lá e invento que tem um E no meio, aí eu falo T-R-E vou treinando, vou treinando, vou treinando pra falar bem rápido e fico t -re, t -re, t -re, t -re, t e e daqui a pouco sai assim. Aí eu invento que tem esse lá e daqui a pouco funciona, mas ó, diz que tá errado de fazer assim, mas se vocês não conseguem fazer de jeito nenhum, esse é um jeito, aí você vai mais devagar e vai mais rápido, daqui a pouco a palavra fica igual, hein? Ó, segredo nosso! Então vocês podem realizar esses exercícios algumas vezes na semana e evitem de... Ficar tentando muitas vezes numa mesma palavra Como eu já conversei com vocês Quando a gente treina muito numa mesma palavra Um som que a gente ainda não consegue fazer A gente acaba pegando um certo trauma daquela palavra E aí você nunca mais consegue falar ela direito Toda vez antes de falar ela, você vai ficar assim Meio com medo Falei, meu Deus, e é aquela palavra que eu fiquei tentando, tentando e não conseguia E às vezes o mesmo som você consegue desenvolver em outras palavras E aquela palavra não, porque você treinou muito nela Então não se apegue a uma palavra só, tá? Primeiro treine os sons isolados para depois ir nas palavras, mas se você não conseguiu falar uma determinada palavra tenta umas duas, três vezes, não conseguiu opa, parte para outra pra não ficar muito enrolado com essa palavra eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F, vocês podem sempre me seguir nas redes sociais e também marcar aulas comigo no site coquetelf.com, belezinha gente? Um beijão pra vocês e até a próxima pessoal Tchau!